A declaração de ausência de movimentação financeira Precisa ser assinada por presidente, tesoureiro e contador? Não, não precisa Vai lá no, no SPCA, lá no, no encerramento do exercício Escolhe a opção lá que vai fazer de ausência de movimentação financeira Na hora que você terminar de preencher O próprio SPCA já jogou pro PJE Ele próprio já autuou, já juntou, já fez tudo Tá? Então, as coisas estão aí realmente nesse sentido, facilitando enormemente para todos.